Olá, centelha divina! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Golden e Fisca. Gente, olha quem eu tenho aqui hoje, o Matheus, pela primeira vez aqui no nosso canal, né, Matheus? E a nossa querida Kiara, que já é veterana aqui. <risos> seja bem-vindo, Matheus, seja bem-vindo, meu querido. Gratidão, gratidão, boa noite a todos. É uma honra imensa estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. A gente estar acompanhando um canal há tanto tempo, né, com tanto amor, com tanto carinho e admiração. E ter a oportunidade de estar aqui na sua companhia. Então, para mim, é um marco dentro da minha trajetória e eu fico muito feliz de ter essa que oportunidade. Lindo. Juntamente com a Kiara, que é minha irmã do coração, minha irmã de Arturos, minha sócia e uma pessoa que eu amo do fundo do coração. Eu estou muito, muito, muito feliz de estar com vocês. E a gente é que está, gente, olha, a gente é que está muito feliz por vocês estarem aqui hoje nos prestigiando, né? Com essa presença, com essa energia maravilhosa e com esse conteúdo também grandioso que vocês vão trazer aqui hoje. Kiara, minha flor, seja bem-vinda. Oi, meu amor, gratidão, gratidão por esse lindíssimo convite. Gratidão, Matheus, gratidão, Leide, gratidão a todos que estão aqui, que vieram nos prestigiar com seu carinho, a gente fica muito feliz de vir, fica muito feliz quando vocês vêm, e como eu digo para a Gleide, né, o canal dela tem uma luz especial, maravilhosa, que por algum motivo que eu não entendi ainda, ela atrai pessoas muito conectadas com a espiritualidade, assim, pessoas conectadas profundamente, assim. eu conheci muitos pacientes que vieram através... De me ver na Glaze, e são pessoas assim super conectadas à espiritualidade de uma forma muito amorosa, muito, muito benevolente, muito compassiva. Eu diria que é um, um canal 5D que eu amo muito. Gratidão, Gleisi, por ser quem tu és, por ser essa luz, por levar tanta luz a todos que vêm até aqui. E gratidão, Matheus, eu te amo muito. Tu é meu irmão mesmo, de coração. Que coisa linda, gente. Olha, é tão bom receber tanto carinho assim, sabe? Kiara e Matheus vão falar pra gente hoje sobre essa, esse maravilhoso tema. Vamos lá, deixa eu puxar o banner aqui. Metamorfose 5D. Olha que lindo. Vamos lá? Muito bem, vamos lá. lá. peço para o Matheus começar, meu anjo de Tem luz. Que Enquanto isso, eu vou desarmar o meu cenário. Certo, perfeito. Dentro dessa transição em que nós estamos passando, né? Todo esse movimento que vem acontecendo no planeta que vem acontecendo dentro de nós, a gente percebe né, nas pessoas que estão nesse caminhar em busca da ascensão em busca desse movimento para se incluir passa por um processo de uma grande metamorfose. Né? Nós temos o início de um despertar, de um olhar diferente, de um questionamento. de Será que realmente eu sou todos esses padrões que eu entendo ser? Será que o mundo é realmente da forma que eu imaginava ser? Será que não existe mais do que estão, é, do que aparenta né, nesse movimento? E aí, a gente começa a entrar num processo de transformação, num processo de olhar diferente para a vida e para nós mesmos. E o início dessa reconexão, e aí, nos coloca num determinado casulo. A gente começa a olhar totalmente para dentro de nós, para nos compreender e para entender os processos que nós passamos nessa jornada aqui em Gaia, que foi uma experiência incrível, da qual nós escolhemos né, ter na tridimensionalidade, experienciar os mais diferentes tipos de emoções e de movimentos que em outras dimensões a gente não experiencia. Então a nossa alma decidiu fazer esse movimento e em um determinado momento ela começa a é, refletir sobre dar sequência a esse movimento ou olhar para uma outra consciência, para uma outra experiência agora, nesse processo. E aí, dentro desse casulo, a gente começa a organizar tudo isso. Né? Organizar todo esse ser tão grandioso que nós somos e que, para chegar a essa experiência tridimensional, ele foi se comprimindo, ele foi entrando num processo de repressão né, do ser. Ele foi entrando nos processos. E, e aí a gente começa a se descobrir de uma maneira linda, começa a descobrir a nossa luz, começa a descobrir os novos aspectos do nosso ser começa a entender muita coisa dentro do nosso corpos que a gente não visualiza, né, que vão além do físico. Porém, a gente percebeu eu e Kiara nesse processo todo que nós passamos nessa metamorfose que há um tempo atrás a gente ia meio que na tentativa e erro, meio que vou aqui, vou ali, lá, não sabia muito bem por que caminho andar né, nesse processo, não se tinha tanto é, auxílio e não se tinha um, um processo mais, com uma compreensão maior desse movimento de ascensão. E tanto que eram algumas pessoas que passavam por esse processo, a gente teve eras aí de que era uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas que ascensionavam e no meio da multidão, né? Porque era realmente um processo muito solitário e muito autodidata, né? Vamos dizer assim, desse processo de metamorfose. E a gente foi juntando na nossa conversa entre eu e ela alguns pontos que nós percebemos, algumas uh, alguns movimentos padrões assim, para mim, para ela e para as pessoas que a gente conhece. E a gente foi montando isso em canalização com, com os Arcturianos e trazendo um, um esqueleto assim desse processo, como se fosse um mapa né, da iluminação. Eu comentei com o Kiara, olha, eu passei mais ou menos por isso, isso, isso, isso. E o que tem vindo de informação para mim, através dos arturianos, é que se a gente passar por esse movimento aqui, esse aqui esse aqui, podem ser atalhos que vão acelerar o nosso processo ascensional. A gente pode ajudar pessoas a talvez é, acelerar esse processo, a passar por um processo com auxílio, com uma mentoria, com uma organização, com um passo a passo. Então, a gente foi conversando muito sobre isso e começou a vir muitas canalizações nesse sentido. Né? Então, a gente foi meio que organizando esse movimento. Ah, nós temos tal processo de limpeza que é necessário, nós temos que limpar os nossos corpos, né? a gente tem a purificação dos quatro corpos. Aí a gente foi organizando quais as ferramentas que nós utilizamos para isso, que os arcturianos poderiam disponibilizar e a gente foi canalizando. Então, esse movimento foi o primeiro é, método, vamos dizer assim, módulo que a gente montou dentro desse projeto, que se tornou um projeto. Então, o Metamorfose 5D, ele é um projeto nosso canalizado através dos arturianos e dos mestres ascensionados, que visa ter um passo a passo de sessões e mentorias conosco, daquilo que nós vivenciamos e que os arturianos aconselham como um processo ascensional, né? que se a pessoa passar, ela vai acelerar o seu, o seu movimento para 5 D. Então, o nosso intuito é ser um canal de luz, ser um caminho para que as pessoas possam vir através de nós e transitar nesse, nesse passo a passo que os arturianos trouxeram para nós, que seria é, interessante para as pessoas que desejam esse movimento ascensional. E aí, o que a gente meio que sentiu, sabe, com relação a isso. Os processos de limpeza, como a gente faz o nosso processo de limpeza físico diário, a gente sentiu de que é necessário olhar profundamente para os outros corpos sutis também. Aí a gente entendeu o fundamento da limpeza emocional para uma ascensão, qual a importância da gente limpar aquilo que a gente escolheu dentro da consciência tridimensional, porque o meu modelo Emocional ele vai ser diferente num aspecto 5D, então eu preciso desprogramar o meu processo emocional 3D para que eu possa acessar um modelo emocional 5D. Eu costumo dar um exemplo tecnológico, né? A gente vai fazer o que? A gente vai desprogramar o Windows 3D, né, <risos> da pessoa para instalar o Windows 5D. É mais ou menos o que a gente faz no computador, a gente vai lá e formata, tira o Windows 8 e coloca um Windows 10 que tem uma outra configuração, um outro processador, um outros programas, outros arquivos. Né? É um movimento completamente diferente, porque a gente está falando de mudar de uma dimensão para outra. Então, todo o nosso ser, ele vai ter novos aspectos em todas as áreas do ser. Assim como a Terra vai ser completamente diferente, uma Terra 5D... Né? tudo vai se transformar, dentro de nós também. Quem for fazer esse movimento ascensional para 5D, ele vai se transformar em todos os níveis do seu ser. Então, a primeira parte que a gente determinou seria essa purificação e desprogramação de todos os níveis programados na energia 3D. Então, eu tenho lá o meu campo emocional, que está programado com emoções 3D, eu tenho o meu campo mental, que está programado com um campo mental 3D, uma maneira de pensar... 3D, né? uma forma pensamento 3D, eu preciso desprogramar isso, eu tenho lá uma série, de uma biblioteca de crenças que fazem parte da consciência 3D, e aqui, pessoal, eu não estou dizendo que uma é certa, outra é errada, uma melhor, outra é pior, eu só estou dizendo que para quem deseja fazer essa escolha pentadimensional, precisa trocar, precisa substituir essas pecinhas né? para poder ter essa nova experiência que vai ser diferente da experiência 3D. Não quer dizer que aqueles que não vão escolher vão ter uma experiência pior ou menos evoluída. Todos nós vamos chegar em algum momento, vamos escolher quais as experiências melhores para nossa aula em cada momento. Né? Assim como escolhemos vir aqui e era a melhor experiência para nós no momento dessa escolha. Então. Matheus, só uma coisinha. Só que quem não escolher vai vindo um pouco engatinhando, não é? <risos> Exatamente, vai demorar um pouco mais. Mas vai chegar lá também. Porque essa pessoa, ela precisa ainda, a alma dela ainda necessita de algumas experiências tridimensionais. Porque tem muitas experiências tridimensionais que agregam muita bagagem para a alma. Então, tem algumas pessoas que ainda precisam trazer essa bagagem. A alma dela ainda necessita de determinadas experiências e informações, resolver algumas questões, né? Porque a gente vem, às vezes, para 3D também para trabalhar, desenvolver algumas melhorias dentro do nosso aspecto como super alma E aí manda um fractalzinho lá para resolver isso, isso isso pontualmente e depois né, retornar. Então cada um vai fazer esse movimento dentro do seu tempo, do seu ritmo. Dentro do aspecto espiritual, a gente também tem alguns movimentos de desprogramação, porque nós fizemos muitos contratos, muitos acordos, muitas escolhas espirituais que deixam marcas no nosso perispírito, que deixam também uma programação, é, vínculos com outros fractais ou com outros seres né, dentro do nosso espírito. Então, para a gente poder ascensionar, a gente precisa desfazer esses vínculos, a gente precisa dizer, olha, foi um acordo que a gente fez, mas agora eu tenho uma outra consciência, eu quero fazer uma outra escolha, então a gente vai desfazer esse contrato, esse acordo, então tem tudo isso que precisa ser feito. Esse primeiro período é trabalhado com os Arcturianos e o Arcanjo Miguel, porque o Arcanjo Miguel é quem tem essa é, habilidade, né, essa autoridade para fazer esses processos de purificação, de quebras de contratos, acordos... Então, a gente tem que ter a consciência de que nós somos plenamente donos do nosso eu sou e do nosso ser. Então, quando a gente Sim. escolhe fazer um, um outro movimento, é simplesmente escolher mesmo, né? porque nós temos o livre-arbítrio e a escolha de dizer, olha, esse contrato aqui que eu fiz, ok, eu não me culpo, não me julgo por ter feito, porque eu estava em outra consciência, mas nesse momento eu quero experimentar outra coisa, então eu vou desfazer e eu preciso do auxílio aí, né, desses seres para fazer esse processo. Depois, aí a gente entra efetivamente, a partir dessa purificação, no processo ascensional mesmo, que aí eu começo a ancorar mais aspectos da minha alma, do meu eu 5D, do meu eu superior, começo a trazer mais códigos monádicos, né, para a gente entender um pouco do processo. Nós somos gerados como uma mônada. O conceito de mônada, ele confesso que é, ele é bem complexo para a gente conseguir explicar, né? Eu acessei várias vezes essa informação, mas para conseguir desenhar, assim, muito bem, não é fácil, mas é como se fosse um ser de luz, pura luz, energia, e a gente vai se subdividindo no que a gente chama de eus superiores, né? 12 eus superiores, e aí depois, a partir disso, mais 12 em cada eu superior, fractais que a gente chama. Né? Nós, aqui encarnados em 3D, temos um fractal aqui encarnado, então, é uma parte de 144 partes do nosso ser. Quando a gente começa a ascensionar, a gente vai trazendo mais do nosso eu superior, a gente vai trazendo mais partes de nós para cá, para essa encarnação, mais partes divinas. Né? Uhum. E aí a gente começa a ativar é, chama a Trina, a gente começa a ativar o nosso Cristo interior, a gente começa a ter essa conexão com as consciências crísticas, abre esse coronário aqui para essa conexão cósmica, pois até então a gente tá nesse movimento de chakra base, terra, aqui, tridimensionalidade. E a gente começa a abrir esse leque, e aí vem todo o que a gente experiencia como contatos com consciências de luz, nossa família cósmica, começo a reconhecer a minha origem cósmica, ter contato com esses seres. Com os guias daqui também, né? a gente tem vários guias que são aqui próximos também, a gente tem vários, vários, vários seres na nossa egrégora, só que quando a gente começa a escolher ter esse contato, eles começam a poder se aproximar mais, porque tudo vem do nosso livre-arbítrio. Né? A gente precisa fazer esses decretos, fazer essa permissão para que esses seres possam vir e trabalhar conosco. E nessa ascensão espiritual, a gente trabalha com os arcturianos com Sangermen, né, e faz esse movimento, então, e Sananda, né, que são, é, o Sangermen vai fazer a transmutação desse processo anterior de limpeza, essa purificação, Sananda trabalha essa parte de ascensão do nosso da nossa consciência crística. E aí a gente vai também fazer o processo de maior ativação do nosso DNA, que para viver tridimensionalmente a gente está utilizando, do, duas hélices de 12 do nosso DNA. Né? E a partir desse momento, a gente começa a ativar mais dessas hélices para trazer essa consciência mais divina, para trazer mais aspectos 5D do nosso ser. E aí tem um aglomerado né, de ativações que a gente faz juntamente com esses seres para a ascensão espiritual. Em terceiro módulo, a gente desenhou como um módulo de fundamental importância, depois que eu subi lá em cima, fiz todas essas conexões, eu retorno para a base e começo a trabalhar a minha missão de alma e a minha posição aqui na Terra. é Por quê? Porque muitas pessoas, ah, eu fiz esse acesso, conheci minha família cósmica, eu sei que eu sou arcturiano, eu sei que eu tenho esse, aquele guia e tal, e agora o que eu faço com isso? Como eu me posiciono com isso na Terra? como eu materializo isso em um projeto, como eu materializo isso em contribuição para a Gaia. Né? Porque a gente vê muitas pessoas que vai para a espiritualidade, expande, mas aí tem que trabalhar também os chakras base, depois, para trazer isso para a Terra, para materializar esse movimento em algo que possa ser contribuição aqui na fisicalidade. Né? E aí a gente vem para o aspecto de missão de alma e prosperidade, que vai trabalhar esse aspecto, tanto da missão de alma da pessoa estar alinhada com o seu propósito e aquilo que ela descobriu no módulo 2, porque nesse módulo 2 ela vai ter muitos insights, muitas informações de toda essa conexão, e ela vai se descobrir, vai se compreender e entender o que ela veio realmente fazer. E aí depois disso a gente traz isso para a base para ela poder agir, para ela poder realizar com essas informações, colocar isso em prática. E ativar, claro, também prosperidade, porque a gente sabe e está descobrindo cada vez mais a importância disso. Da gente ter essa prosperidade, essa abundância, essa herança divina, que também é muito divina. O dinheiro é a forma com que nós criamos aqui na Terra. Então ela é a energia de Deus em ação. Porque se ela cria, é Deus. Né? e trabalha É Deus em ação. Foi um site que chegou para mim, porque eu trabalho com a ativação do dinheiro, né? Foi um insight que chegou para mim dentro desse trabalho do dinheiro, dizendo o seguinte: olha, vocês têm que olhar para essa energia de forma divina, porque se ela cria, ela é uma das coisas mais divinas do planeta. Porque ela é Deus em ação, ela cria. É criador né? Da mesma forma que veio para mim também a sexualidade. Uhum. Né? Os arcturianos trouxeram um aspecto que é uma forma de organizar organizar a energia taquiônica universal. Então. O que me disseram até foi bem forte essa afirmação. assim. Sabe essa mesa multidimensional que você faz? Então, você poderia estar fazendo isso através da tua sexualidade. Por quê? Porque é uma forma de organizar a energia taquiônica. E a sexualidade também canaliza esta energia. E aí, sexualidade e dinheiro, a gente tem uma fusão também muito grande né? dessas duas energias, que são os nossos chakras base e esse fluxo divino, então, trazendo isso para a matéria. Então esse seria o nosso último módulo. Então percebem que é um movimento que vai, sobe né, lá em cima, nos acessos, pega a informação e aí depois traz de volta para cá. Porque aí a gente considera um processo de ascensão integral, que traz completude para o ser. Né? Aí traz a espiritualidade para a prática, traz a espiritualidade para os relacionamentos, traz a espiritualidade para a prosperidade, traz o divino para a vida na Terra. Aí a gente consegue realmente considerar um processo de que a gente acessou o divino e trouxe ele né, para a nossa encarnação. Então a gente sentiu, pelo que nós conversamos durante todo esse processo, que esse era um movimento que seria muito lindo e muito maravilhoso e muito completo né, para as pessoas que estão buscando esse processo ascensional. É muito convidativo, né? É muito convidativo. Uau! Eu, gente, eu vou participar, né? Que maravilha! Eu vou estar junto com eles e eu tenho certeza que será para mim mais um salto quântico na minha vida não é mais um salto quântico. Então eu quero falar com o pessoal de casa, gente, se vocês estão ouvindo, ouviram, né, assimilaram tudo até agora. Os contatos da Kiara e do Matheus estão aqui abaixo na descrição, o link também para para poder acessar esse maravilhoso conteúdo que será da metamorfose 5D. Fiquem à vontade, viu, gente? Entrem em contato, sim, com eles. Né, Kiara? Porque vocês estão preparando sim. muita, muita coisa. E é tudo, tudo faz parte agora da nova era é incrível, porque as pessoas que eu tenho atendido, elas, elas perguntam para mim assim, Gleide, e agora? Quando eu chego, onde eu estou, né? É, e agora, o que, que acontece? Precisa-se de um passo a passo... Tem gente que está em busca e não sabe por onde começar, né? Porque Tem pessoas pois, que estão sentindo uma necessidade incrível de uma mudança, mas não sabe por onde começar. Olha aí, gente. Nós temos muitas opções, muitas opções. Então, escolham aquela que você sentir no seu coração e entre em contato com eles, tá bem? Eu vou deixar a Kiara falar um pouquinho. Certo. Gratidão, Matheus, gratidão, Gleide, falaram coisas de uma forma lindíssima, vou complementar, né, é claro que esse trabalho é um trabalho belíssimo, né, veio com os arcturianos e os mestres ascensionados com o intuito de auxiliar, de estar dando a mão, de estar apoiando aqueles que querem Fazer essa caminhada ascensional, mas não querem fazê-la sozinhos ou querem estar em companhia, porque vai ser criado um grupo, né, a partir do momento depois das inscrições, onde as pessoas podem trocar experiências. E assim como o Matheus falou, né, em 2022, principalmente, eu recebi também muitos contatos, muitas pessoas perguntando: será que tu tem alguma coisa? Será que tu tem algum algum formato que possa me ajudar a estar me conectando mais com o meu próprio eu superior, com a minha própria divindade, para estar ascensionando de uma forma mais tranquila ou mais divertida. Porque também a ascensão às vezes se torna um caminho muito solitário, como o Matheus já Sim. havia né, comentado. E às vezes quando fica solitário, fica, fica mais cansativo. E os arquitetos trouxeram também... Esta, né, eu, eu recebi canalizações falando exatamente sobre isso, sobre a noite escura da alma e o quanto ultimamente ela tem sido cansativa. E assim, né, foi se criando, veio através de canalizações esse projeto, né. Uh, e sinceramente, assim, em 2022, realmente parecia que estava tudo sendo preparado para que isso acontecesse, porque pessoas... Diferentes entravam em contato comigo em busca da mesma coisa, então eu comecei a entender que eles também passavam mensagens desta forma, né? Olha, tá faltando isso, tá precisando daquilo. Que fique bem claro aqui, né, gente, que um, não é necessário estar fazendo a Metamorfose 5D para acender. Isso independe, né? A metamorfose 5D, ela vem como uma ferramenta de auxílio maravilhosa, com atalhos, com, a, com companhia dos seres de luz, com canalizações, e ela auxilia muito, muito, muito. Mas ninguém vai deixar de ascensionar por não participar, vocês entendem? Porque é bom que a gente traga sempre a compreensão verdadeira de tudo, né? Estamos todos acendendo, vocês que escolheram estão acendendo. Nós, a Gleite, o Matheus, todos nós estamos em ascensão e isso é maravilhoso. Mas eu admito, gente, que eu fiz uma caminhada meio assim, sabe? Eu fui, eu acho que eu não vi os atalhos nenhum, sabe? <risos> e fui me atirando aqui e aqui, opa, opa, opa. E aí, eu, meu Deus do céu, tem que ter um jeito mais, né? Pode falar, tocou, a Gleide, meu anjo. Tocou num assunto bem legal, porque, gente, até, até agora, até há pouco tempo atrás, não tinha um passo a passo, né, é. para o despertar. Então a gente, olha, foi evangélica, não, foi católica, foi evangélica, foi espírita, não sei o quê, foi não sei mais o quê, e depois, não, alguma coisa até errada, se livra de tudo, sem saber o porquê, não é? se sai de tudo, porque nada bate, nada dá certo, ou, ou melhor, a gente não tinha afinidade com nada. Então, a gente se jogou no universo. E o universo o que que fez? Trouxe pra gente esses presentes maravilhosos, que são todas canalizações. Houve aqui um comentário de uma amiga. Minha flor, é normal, nessa parte, nesse momento do despertar, tá? Há momentos que a gente se sente assim, poxa vida, eu não me conecto com nada. Uhum. É normal isso. Você precisa se permitir. E quanto mais você praticar a meditação, a conexão, maior fica a sua conexão. Mais aguçada vai ficando a sua sensibilidade. Então, quando você se permite... Eles vêm, sim, e estão trabalhando contigo, porém, eles não ultrapassam o seu livre-arbítrio, entendeu? Então, não se desespere, não desista de jeito nenhum, porque você não está sozinha. Se você está aqui nessa live, minha flor, não é por um acaso. Sinta realmente do fundo do seu coração, tire o ego de lado. Coloca o ego do cantinho, tá? Porque o ego às vezes fala assim, não, não tem nada acontecendo, eu não vou fazer mais nada, eu não acredito em nada. Coloca o ego de lado, sinta o que diz no seu coração. Você sente o chamado? Você acha que veio aqui por um acaso ouvir essas duas almas lindas? Acho que não. Eu tenho certeza que não. Porque, senão, nem direcionada para estar na nossa live hoje, você estaria, tá? Do meu coração, eu te amo muito e eu quero muito que você esteja bem, tá? Olhando para o céu estrelado e deixando de sentir a dor da alma, tá bom? Porque não é esse o seu propósito aqui na Terra. O seu propósito aqui na Terra é muito maior do que isso. É ser feliz. É ser quem você realmente nasceu para ser. Agora eu vou deixar a Kiara falar. Ou o Matheus. Na é verdade, uh, isso também faz parte de uma, uma coisa muito linda, né? O novo humano. Quem é o novo humano multidimensional, né? É justamente esse ser que conseguiu agregar o seu eu 5D dentro de si mesmo ainda quando o planeta ainda não transicionou completamente para 5D. Isso é maravilhoso, porque os arcturianos, os mestres ascensionados, primeiro que eles trabalham sempre juntos, eles estão sempre em conjunto, colaborando uns com os outros, né? como uma parceria 5D, uma cooperação que não tem fim. Então, eles trazem isso, né? uh, vocês podem viver já, tendo 5D, mesmo que o planeta não tenha ascensionado com todas as pessoas né, que não tenha vindo, assim, 100%, claro que Gaia já ascendeu o planeta, né, os animais, as plantas, os vegetais, e nós estamos em ascensão. Mas nós já podemos experimentar muitas coisas multidimensionais que a 5D nos possibilita, que vai ao encontro do que... A Gleide acabou de falar, né? Ser feliz, ser alegre, estar conectado com a tua própria intuição, conectado com o coração, tendo uma vida muito mais amorosa, muito mais próspera em todos os sentidos, atrair relacionamentos que são saudáveis para o teu coração. Tudo isso é o eu 5D que nós estamos incorporando né, eu recebi uma canalização ontem onde eles usaram a palavra incorporação e eu fiquei meio, né, como assim? Eu não entendi. Aí quando eles disseram do EU 5D, eu entendi, né, nós estamos recebendo nós mesmos, a nossa parte muito mais aberta, muito mais multidimensional, que acessa outras linhas de tempo que acessa mestres que estão na 14ª dimensão, conversa com eles de igual para igual, conversar com o teu eu superior, livremente, o tempo todo, a hora que tu quiser. Então, assim, essas coisas elas são maravilhosas, e são o que a 5D está nos trazendo, e é importantíssimo que a gente esteja aberto para isso, porque a não ser que não seja isso que tu intenciona, é claro, mas em síntese, é uma vida muito mais alegre e descontraída, porque nós vivemos num planeta tridimensional que por milênios apoiou tudo que não é solto, né? era muito assim o raciocínio, o, o ter que se esforçar muito para ter uma vida feliz, o se relacionar com alguém que está certo e não com alguém que tu ama... Todas essas coisas que botaram a cabeça na frente do coração. E nós estamos vivendo este planeta onde a cabeça e o raciocínio estão no comando. E o planeta ficou disfuncional em vários aspectos, principalmente no que diz respeito à compaixão e ao cultivar as coisas luminosas para a nossa vida e levá-las até os demais também. Aprender que nós todos somos um no sentido mais profundo dessa palavra. Quanto mais tu colaborar para a felicidade dos demais, mais felicidade virar para ti. Quanto mais tu colaborar para a prosperidade das outras pessoas, mais tu vai atrair isso para ti. E essa percepção, ela chega junto com a transição planetária. Ela chega quando essa energia entrou em 2012 e nos abriu a possibilidade de expandir a nossa consciência e estar enxergando essas coisas. E agora a gente começa a deixar o coração entrar e comandar. E o coração, quando ele comanda um planeta ou quando ele comanda um ser humano, esse ser humano se torna, hum, por consequência, um ser muito mais benevolente, amoroso e muito mais feliz. E essa é a Terra 5D. Quando os seres de luz né, falam a respeito da Terra 5D, eu sempre vejo todo mundo feliz. No caso, assim, as pessoas elas não estão passando por escassez, nenhuma delas. Elas não estão competindo, elas sempre estão uma cooperando com a outra e todos sentem vontade de cooperar um pouquinho todo o sustento, todas as coisas estão são providas pela mãe Gaia numa Terra 5D, mas as pessoas mesmo assim elas sentem vontade de estar trabalhando com a sua música, com a sua arte, com as suas pinturas, com o seu amor, com diversas formas. Essa é a beleza da Terra 5D, porque nós vamos nos conectando. Então, o que, que nós podemos fazer para já estar... Experienciando este momento, nós nos tornamos nosso próprio eu 5D. Vamos deixando ele entrar, vamos deixando ele receber espaço dentro de nós, e a gente vai se transformando e já começa a provar dessa nova energia que é maravilhosa, dessa nova era. Gratidão, gratidão, gratidão, Saint Germain. Oh. Já é o primeiro, o primeiro passo, né, é, meninos? Praticar a gratidão, né? Exatamente. Já é o primeiro passo. Que coisa linda. Gente, vamos ver aqui, dar uma olhada aqui nas mensagens vamos, que nós recebemos. Tá bem? Vamos ver se tem algumas perguntas para vocês. Pessoal de casa, por favor, se houver alguma pergunta, fiquem à vontade, eu tenho certeza que os meus amados aqui irão responder, tipo, Prontidão. Não é assim? Vamos lá, então. Onde foi que eu parei? Eu parei... Eu acho que eu parei por aqui. Vamos lá. No Zeca, no Luiz, talvez. Luiz, seja bem-vindo, meu querido. Luiz, querido, coisa mais amada. Sim, ser Deus, tão... O Almir Paulo também está sempre com a gente. Boa noite, meu querido, seja bem-vindo. Olha, um ermitão ele, né? Celina, maravilhosa. Sandra Souza. Pois. O Almir aqui, deixa eu ver se ele deixou aqui. Só está na, presen... oh, só está na presença de vocês, queridos. Já me sinto... Numa grande espé... Espaçonave. Ah, tá! Espaçonave de, de amor, muito obrigada. Olha que fofo! Gratidão, é um pouco, meu querido. É um <risos> Vamos lá então. Ah, super indico fazer as ativações, estou fazendo. Olha só que lindo! Engraçado, eu recebi a canalização para poder fazer as ativações dos portais energéticos. Eu recebi 40 portais energéticos, gente, e agora está tá se falando mais sobre as, as, a importância sobre esses portais. Estou entendendo tudo. Né? Muito bom. Matheus lindo com a sua abordagem de informações, foi mesmo. Eu pensei, esse menino, como é que esse menino decorou isso tudo, né? Ou ele só, pode estar lendo. <risos> foi lindo a sua explanação. É tudo foi mesmo. Lindo, foi linda sua explanação. Quem chegou agora, a gente perdeu, tá? Volta depois aqui, assiste novamente porque além dessa foi maravilhosa também explicação aqui da Kiara. O Matheus também explicou tudo direitinho aqui, um passo a passo da Metamorfose 5D, tá? Que está aguardando por vocês. Eu escolho, sim, com certeza, né? É, bom, aí veio a nossa amiga, né? Que eu já falei um pouco com ela, ela está se sentindo. Flor, ela fez um comentário aqui também que por causa da família, né? Que a família se afastou. Não se preocupa, tá tudo certo. Querem falar sobre isso com ela um pouquinho? Sobre o afastamento de família, de amigos? Certo. Assim, a, um, essas coisas elas fazem parte da caminhada. E elas têm, têm o seu propósito também. Às vezes, o afastamento da família pode ser temporário, porque às vezes algumas coisas estão se ajustando dentro da gente. E fica desconfortável, porque o objetivo é que tu busque a tua família de alma também. Porque quando nós ficamos uh, muito envolvidos somente com a nossa família biológica, nós não abrimos espaços para que entrem pessoas novas. E o que, que acontece? Uh, muitas das relações familiares têm um pouco de questões kármicas. Quando nós entramos em 2012, onde o Sol central incidiu no planeta Terra com toda a força, essas coisas foram sanadas. E o que, que a gente tem? A gente continuou na mecânica em alguns aspectos, mas é hora da gente ver que a nossa família de alma está por aí no mundo. Alguns estão na nossa família de sangue, mas a maioria não está. Então, esse movimento faz parte do projeto ascensional, e às vezes a gente pode se sentir sozinho, mas isso é temporário, quando tu busca a tua família de alma, quando tu vai encontrando aos poucos, depois tu vai te reconectar à tua família biológica, mas de uma forma muito saudável, por quê? Porque os laços kármicos já não existirão mais, e o tipo de relacionamento que tu vai ter com todos os teus familiares, vai ser de parceria, de colaboração, onde tu dá e eles dão, não é aquela coisa de culpa, não vai ser por culpa, não vai ser por obrigação, vai ser por carinho, por amor, então tá tudo certo. Eu passei por isso, foi super intenso, o Matheus, a Gleide, acredito que todos passaram por isso, e hoje eu consigo perceber o lindo propósito, o grande propósito que isso teve na minha vida, e eu sou muito grata, porque se não fosse isso, talvez eu não tivesse encontrado né, a minha missão. É verdade. Gratidão, minha flor. Disse Sim. tudo. Tá? Olha, a K. Oliveira ela perguntou, vão, vão ser encontros? Vamos falar um pouco sobre isso agora? Vamos, vamos lá. Serão nove encontros. Tá? Esses três módulos que eu comentei com vocês... Serão divididos em três sessões cada módulo. Então, serão nove noites em que nós vamos nos encontrar. Já está projetado em duas turmas, porque são vagas limitadas. A gente só tem... Uh, o movimento dos Arcturianos nos foi aconselhado 30 pessoas por turma. Então, a gente só tem 60 vagas uh, para esse primeiro movimento de lançamento. Uma turma vai ser lançada no dia 2 do 3 e aí seguimos todas as quintas-feiras uh, e a outra no dia 7 do 13 e aí nós seguimos com todas as terças-feiras à noite, até concluir as nove uhum. semanas que dá em torno de dois meses e uma semana né? certo, Matheus a, a primeira começa quando? dia 2 de março dia 2 de março, tá perto gente Mas as inscrições fecham no dia 20 de fevereiro ui, é porque já tá cheio então, garanta sua vaga. A minha já está garantida. É. É a Lady, gente, é a nossa convidada especial. Ela vai vir. Talvez ela não possa estar ao vivo em todas as sessões. Eu aproveito até para comentar isso. Uh, nós vamos gravar né, as sessões e enviar, porque uhum. já entrou em contato algumas pessoas do Japão. O fuso horário é bem diferente. né? Até Portugal é diferente. Então, às vezes, às 20 horas fica muito, né? Então, nós vamos enviar a gravação da sessão, então dá para participar sim, mesmo que tu estejas num fuso que seja diferente, né? E vão ser nove semanas também de estar se conectando, né? Conosco, com todos os seres de luz. É uma coisa muito saudável essa, né, essa interação que as pessoas criam entre elas, começa ali, eles trocam às vezes trocam contatos, essas coisas são muito muito bons, muito amorosas, né? Me fala uma coisa, Kiara, claro. né? mas, Matheus, nesses encontros também acontecerão também meditações? Perfeito. Será um movimento que vai é, associar algumas técnicas arcturianas de cura uhum. com canalizações e as canalizações elas são movimentos que a gente sabe, né levam o nosso ser para as naves, realizam uhum. os códigos de luz. Eu vou ativar também as câmaras arcturianas enquanto a gente estiver nessas nove semanas. Então, nós ficaremos as nove semanas dentro das câmaras arcturianas toda noite também trabalhando. Vai ser um movimento realmente importante. Muito, muito poderoso, muito especial. E aí, cada módulo a gente tem câmaras que são mais específicas para aquele movimento que está acontecendo. Então, serão ativados cada, em cada módulo câmaras arcturianas de acordo com aquilo que a gente estiver trabalhando. Ah, essa semana vamos trabalhar purificação emocional, vai ter uma câmera arcturiana que a gente vai ativar também para essa purificação emocional. Então, vai acontecer essa sessão de em torno de uma hora, porém vocês vão estar diariamente sendo trabalhados pelos arterianos e pelos mestres. Então, é um movimento realmente de nove semanas né, e acontecendo movimentos no campo de vocês todos os dias. Seria sete semanas? São, são nove encontros, são três. Ah, casas. nove, eu entendi, sete. Foi nove. Ah, três okay. encontros no primeiro, três no segundo e três no, no terceiro. E tem mais um módulo surpresa que a gente vai anunciar depois. Eita! E olha, eu vou... Cheio de surpresinhas, né? Bem <risos> isso, né? Olha, eu perguntei porque nessas meditações, nessas canalizações, gente, a gente tem tantos desdobramentos, tantos insights, tantas viagens astrais... Tantas curas, né? Eu vira e mexe, acabo acessando um registro acástico, acabo recebendo alguma coisa, é incrível, por isso que eu perguntei, vale muito a pena, vale muito a pena. Estou super Para contente. Né? É só... é. Gratidão. Nove canalizações, né? Que nove, nove canalizações. É lindo, é lindo, porque eu sinto que a cada encontro que nós temos, acontece algo diferente. Acontece uma transformação, eu sinto isso. Claro, né, nem tem como a gente não sentir, porque com o tempo, gente, eu começo a sentir o meu corpo etérico vibrando durante as meditações. Eu sinto ele fazendo assim. isso é... Uou, fantástico. Deixa eu dar uma olhada aqui se perdemos alguma pergunta. Perdeu não, minha flor. Tá tudo certo. Depois é só assistir, viu, Sônia, minha linda? Um grande beijo no seu coração. É a minha vizinha aqui de bairro, gente. É, o Wanderson Souza. É, meus três queridos, cheguei agora mesmo, mas que prazer. Eu teria uma pergunta. Fiz uma leitura acástica uh, no dia 24 de fevereiro de 2022. Desde então, tem um zumbido nos ouvidos. Podem me ajudar? Meninos, quem Eu quer? Bem. Certo. Assim, querido, uh, até muito boa essa pergunta, abre a oportunidade de falar. Nós já estamos prontos para conversar com os mestres cara a cara, como se eles fossem nosso vizinho, né, eles dizem para mim assim, ai, mas para com essa preparação toda, fala, eles são nossos irmãos, gente, então assim, fala para eles, uh, o zumbido no meu ouvido está muito alto, pessoal, eu sei que vocês estão fazendo atualizações, porque isso que está acontecendo são atualizações, né, você lê os registros, acessou algumas partes do seu acástico positivo, é o acástico positivo, tá, gente? E ele está entrando, né? E eles às vezes fazem barulho porque são frequências de luz com diferentes comprimentos de ondas. Então, você só diz o seguinte, queridos mestres, ou não precisa falar queridos, eles estão dizendo aqui, não precisa falar queridos. É, <risos> Tudo é bem. certo. Tá, é isso aí. Mestres, é o seguinte, eu superior... Seguinte, uh, baixa o volume no meu ouvido direito ou no meu ouvido esquerdo que eu estou tô, tô com sono, está me incomodando, está me atrapalhando. Baixa o volume. Continua fazendo as atualizações, tá eu estou amando, que legal, mas baixa o volume, tá? O Matheus já viu fazendo isso numa live, né, querido? <risos> Complementa aí. O áudio da Kiara dava códigos de luz e aí fazia um chiado, né? fazia um movimento bem forte assim. Aí ela olhou assim e falou: gente, baixa para esse volume aqui, ó, porque senão os nossos aparelhos começam a dar chiado. E baixou ao vivo, foi muito baixou, engraçado. <risos> era o barulho, não, era o barulho de uma nave fazendo vu vu vu vu, vu, vu e uns barulhinhos assim pipi pipi pipi. Eu mando para ti a live, Gleide. É, é eu e a Marise. Se juntar as duas começa a dar, né? E aí eu comecei, a, aí eu perguntei para o Cryo, né, pelo amor de Deus, me ajuda, o que, que, que eu faço? Não deu para ninguém ouvir a canalização. E aí ele explicou, né, pelo amor de Deus, vocês, para que perguntar para um ou para o outro, conversem conosco de igual para igual, nós estamos aqui, peça, diga exatamente o que você quer, baixe o volume para audição humana, ou então diminua o chiado nos meus ouvidos, ou então... Né? Ah, eu quero me atualizar, mas não quando eu tô na fila do banco, uh, né pode ser depois? É <risos> <risos> muito estranho, eu sei que é estranho também. É maravilhoso, é maravilhoso. É, é. E de poder essa consciência de igualdade, de, é, de igualdade os é. mestres, é um passo gigantesco, porque traz leveza para isso. Nós fomos acostumados a um sistema que ser devoto aos mestres era você entrar em sofrimento, se ajoelhar, caminhar 50 mil quilômetros para poder acessá-los. Gente, não é por aí. Não é por aí. Né? É um diálogo direto. Nós todos somos seres de luz. São nossos irmãos, estão aqui para nos ajudar. Então, a gente tem que desmistificar tudo isso e também saber que eles querem nos ver felizes, alegres, falando com eles, rindo. E aproveitando esse momento, sentindo amor, né? e não é necessário é, essa penitência, esse sofrimento, para ter acesso a algum ser divino, porque você também é divino. É então, é, é lindo esse movimento que a Kiara tem de, de conversar com eles, de com, Kiara, comigo, é, é porque é uma equipe de trabalho, não é? Eles estão aqui trabalhando junto com a gente, então... Olha, meu querido, ajusta aqui, ajusta ali, porque... Eu já fico assim, ó, quando eu começo a ouvir aquele zumbido, o, o, o zumbido no meu ouvido, gente, ele é tão agudo, ele é tão gostoso, ele é tão harmonioso que eu paro, aí meu marido fala assim, o que que foi? Eu não, pera, fica caladinho. Estão de... fazendo contato comigo? Ah, aham, uh -huh, ok. Continua, continua, continua. Aí não, para, aí ai, ai, não, começa de novo. Quando começa, eu amo, gente, eu amo. E ok, tem pessoas que às vezes o zumbido no ouvido incomoda, que às vezes é forte, ou... mas vamos lá, com calma. Pode também ter zumbido de ouvido por causa de, de alguma coisa que tenha alguma... Pode ser físico. Físico. Né, que esteja incomodando. Aí é diferente. Você precisa saber distinguir. Né? Eu, eu consigo distinguir, porque eu sinto exatamente, se eu estiver num lugar onde tenha montanha e água, é contato imediato. E eu Também. fico... Cachoeira. É, o barulho da cachoeira já se associa com o zumbi de mistura. Já automático. O meu zumbido também é confortável, assim. Vem... Eu fico curtindo ele. Assim. Para mim também não. Hoje, né? Os que vêm hoje já não me incomodam mais. Eu tive em outros momentos, assim, uns zumbidos um pouco mais fortes. Sim. Mas agora bem... Sabe o que eu aprendi? Eu tô... O que eu aprendi, gente? Eu aprendi assim, olha. Que quando a gente ouvir esse zumbido harmonioso no ouvido, pra gente pensar nas pessoas que a gente gostaria de levar nessa, nessa frequência junto com a gente. Por exemplo, eu penso nos meus filhos, né, nas pessoas que, é, que eu gostaria que estivessem nessa frequência comigo. Eu associo a elas, tipo formando uma família, entendeu? Porque eles falaram que quando a gente recebe esse sinal e associa as outras pessoas juntas, elas entram na mesma frequência, entendeu? Ou, pelo menos, a nossa intenção tenta fazer com que isso aconteça. Se a pessoa estiver preparada, ela vai entrar na frequência. Se ela não estiver, ela vai dando os seus passos, engatinhando, né? Igual a gente falou aqui antes, passo a passo. Não é mesmo? É isso. Meus amados, olha, vocês têm mais alguma coisa para poder compartilhar com a gente? Aqui, Ana, que botou. Ah, agora voltou. Tá igual eu. Eu ando mexendo aqui em tudo, né? Mando tudo pro chão, tá tudo certo, gente. E... Desculpa, gente. Olha, às vezes é, a gente recebe atualizações, gente, às vezes a memória fica meio, né, então não se preocupem, gente, vocês não estão ficando burros nem né, esquecidos. É que as atualizações, elas entram no cardíaco, e aí, a, a, pelo menos para mim, assim, o raciocínio fica um pouquinho mais, né, a memória dá uma... Uh, porque é, né... Mas está tudo bem, gente. Está tudo bem. Está <risos> tudo ótimo. <risos> o o Almir Paulo, eu também. Estamos juntos na quinta dimensão. Isso ai, aí, Almir. Olha, se você ainda não entrou em contato com a Kiara, mas o Mateu, Matheus, por favor, entre e fique à vontade, viu? Aqui vem a Gisele e diz: ai, Kiara, te amo. Ai, que amor. Ai, é? ai, gratidão, querida, também. E também. a Mary, que bom saber que vocês estão bem eu vou ficar bem, se Deus quiser. Vai, ai, receba, permita-se. Você só precisa se permitir, Flor, por quê? Nós falamos sobre isso, sobre a, uma, a, fre, a, a frequência vibracional, tá? Porque esse é o estado que você escolhe. Se você escolhe não estar no estado em que você estiver, você vai sair dele porque você tem o seu livre-arbítrio, você escolhe ficar ou mudar a frequência. Eu prefiro mudar minha frequência. Tá? Então, como que você vai mudar sua frequência? Criando objetivos, criando novos hábitos, tá? tanto alimentar quanto pensamentos, o que você assiste, com quem você conversa. Né? Cria um plano para você crie uma meta. Né? É importante você ter um objetivo, uma meta, para poder mudar a sua vibração. Precisa isso tudo ser trabalhado. Agora, se a pessoa fala assim, ah, eu vou mudar, mas continua com a vida do jeito que tá aí fica difícil, né, filha? Mas eu tenho certeza que você vai sentir o seu coração em que é que você precisa trabalhar em você. Tá? Entre em contato com a Kiara, com o Matheus. Eles podem estar te auxiliando, tá bem? Grande beijo no seu coração, viu, minha flor? Isso, a Miss Maurício também está e a Miss Maurice, não, Miss Maurice. Desculpa, meu querido. Seja bem-vindo, meu. Tem que falar grosso, não é? A jornada será apenas ao vivo. Não, vai ficar guardado também, como que fala? Vai ficar gravado, gente. Gravado também. Tá gravado. Pronto. Uh, deixa eu dar uma olhada aqui, é muito bom poder sentir a energia maravilhosa. Gratidão a todos vocês. Deixa eu ver. Uhum, uhum. Como faz para se inscrever, minha flor? Tem aqui abaixo na descrição da nossa live o link em que você pode estar entrando em contato com a Chiara e com o Matheus. Tem o Linktree, me parece, da Chiara aqui, e o link do Instagram do Matheus e, e os outros da Chiara também, onde você pode estar se inscrevendo. tá Eu tenho certeza que eles vão te direcionar aí direitinho. A <risos> né? tem o meu WhatsApp, ela pode me chamar direto, conversar comigo, já, já vemos isso. Olha, viu? É, a Cá já é de casa. Ah. ah, então tá ótimo Tá ótimo, ela tá em casa já tá. Vai ser lindo Olha é, só tá. Então tá Vocês, Deixa eu ver aqui é, Porque eu me sinto ah, Eita Ok Veio aqui uma pergunta aqui Vamos ver o que, que ele quer dizer com isso. Vamos lá, Catarina, né? Por que eu me sinto um gato assanhado quando meu sogro aparece sem razão aparente? Eu tento contrariar, mas não sei o motivo. É. Eu, eu vou deixar Espera queria... <risos> aí, deixa... Me, me ajuda a entender a pergunta, gente. Eu acho que se sente, ele ou ela, não sei, se tá. sente talvez incomodado, incomodado com a presença tá. do sogro, né? Uhum. E uhum. sem razão aparente, não sabe o porquê. Certo. É. Às vezes, hum, como eu falei antes, familiares têm algumas questões kármicas. Então, assim, uma das coisas que tu pode estar fazendo é às vezes tem alguns decretos de limpeza do karma, decretos que ajudam, vários decretos, no meu Instagram eu publico decretos para estar limpando o karma, por quê? Porque quando tu decreta alguma coisa em voz alta, tu está mostrando para os mestres que tu quer que aquilo perca a sua força, que aquela energia abrande e que ela vá se neutralizando, esse é um formato que ajuda porque às vezes com pessoas que vêm à nossa casa ou que nós temos contato obrigatório, como no trabalho ou familiares, fica difícil. Porém, uh, dá para estar fazendo isso. Outra coisa que é muito boa e que eu utilizo também é a chama de luz violeta. Eu ativo ela, eu, se, eu nem leio mais o, o decreto, eu já li tantas vezes o decreto, eu só falo assim, chama de luz violeta ativar 100% em mim agora ativo, ativo e ativo. Quando chega, quando eu estou em frente àquela pessoa, né, que incomoda, eu, eu, eu visualizo ela indo até essa pessoa. Porque a chama violeta, ela é sempre uma chama amorosa. Então, ela tem o intuito de neutralizar quaisquer coisas desconfortáveis e disfuncionais, E ela vai ir criando uma neutralidade entre você e aquela pessoa. E cada vez essa neutralidade vai ficar maior. Na primeira vez, talvez tu não sinta muito resultado, mas depois na segunda, na terceira, vai ajudar muito. Eu utilizei, gente, funcionou. Então... Para quem quiser, isso serve para outras pessoas, colegas de trabalho, alguma coisa assim. Não tem problema, tá, gente. É só a gente pedir para São Germain, para ele jogar a chama de luz violeta. Ele é um ser assim maravilhoso, está em milhares de lugares ao mesmo tempo e ele ajuda muito quando nós chamamos. Então é só pedir. É, é verdade. É incrível, é incrível. É. A proteção isso sim, minha flor se inscreva assim, sinta no seu coração, deixa fluir, tá bem? E, meus queridos, olha, quer fazer alguma conclusão, algum anúncio? Fique à vontade, por favor. Então, meus amores, dentro de tudo que nós movimentamos aqui para vocês, quem sentiu no seu coração, quem foi tocado por esse movimento, sente o chamado de estar conosco. É importante que seja um chamado da sua alma, que esteja no seu momento né, de fazer esse movimento. Então, se mexeu no seu coração, o coração é a bússola daquilo que é o caminho da nossa alma, é um caminho de amor. Então, você pode, como a Gleide comentou, entrar nas nossas redes sociais, né, fazer contato conosco. Se ficou alguma dúvida ainda, lá no link que a Kiara colocou tem o meu WhatsApp, a gente resolve todas as dúvidas, passa todos os detalhes também de como vai funcionar a energia de troca, todo esse movimento a gente vai passando para vocês Lá no WhatsApp, tá? Nós vamos ter mais uma live daqui a pouquinho com a Beth. E depois dessa segunda live eu vou me disponibilizar de estar algumas horas ali respondendo né quem for chamar lá no WhatsApp. É só para explicar para o pessoal que se chamarem agora, né? Talvez eu não consiga estar dando total atenção nesse momento, mas a partir da segunda live, lá por nove horas, eu já vou estar aqui no plantão, no WhatsApp, para responder com muito amor e carinho cada um de vocês para que vocês possam estar com a gente nessa jornada. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração a oportunidade de estar aqui. Senti uma energia incrível, foi maravilhoso. Os movimentos da primeira fala, assim, eu me senti muito iluminado enquanto eu falava. Então, eu tive muita clareza na hora de trazer as informações e isso representa que a gente está numa egrégora de muita luz. Quando a gente vai falar algo e vem com tamanha clareza e amor, é porque a gente está Dentro de um portal muito iluminado. Então, gratidão, Leite, por ser esse portal nas nossas vidas. E. Uau! Me deixou agora Foi sem lindo. palavras. Foi lindo, <risos> Foi lindo mesmo, lindo mesmo. Kiara, não preciso nem dizer, né? Te amo e cada dia mais é uma honra e uma alegria muito grande estar junto contigo. Gratidão, meu gratidão, querido. querido. Gratidão, querido. Gratidão, Gleide. Maravilhoso estar aqui contigo, com a tua energia amorosa, de luz, teu sorriso que te contagia. E, Matheus, tu é um anjo de Deus. Gratidão por estar comigo, estar na minha vida. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente. E, né, gente, vou recomendar aqui... <risos> Acompanhem sempre o canal da Gleide. Nossa, que canal lindo, com muitas canalizações, todas de muita luz, trazendo esclarecimento, que às vezes, às vezes, só de ouvir uma canalização que a Gleide está trazendo, a gente já sente uma leveza no coração, e isso é muito importante. Então, assim, gente, às vezes, né, vai ali no canal, vê alguma canalização que vai te ajudar, aproveitem, porque canalizações. Uh, elas carregam códigos de luz, e esses códigos vão no nosso coração, e eles ajudam em todos os momentos. E não importa se você está lendo, se você está ouvindo, ainda mais com a voz da Gleide, que é uma maravilhosa, que tem uma voz suave, que nos acalma, que nos traz muito aconchego, gente, aproveitem. E convido a todos, obviamente, para estar participando da Metamorfose 5D, as inscrições são com o Matheus, já vou dizer aqui, meu anjo, no celular dele, então tá tudo ali, é só entrar no direct dele, no link tree dele, falar, porque senão depois eu não respondo. E daí... <risos> Mas é tudo com o Matheus, e gratidão a todos por terem estado aqui, tô, já estou ansiosa para que comece. Gratidão, Gleide, pelo teu carinho, pela oportunidade de estar aqui com você. Chama. Eu aqui agradeço Chama muito. vocês, eu também amo muito vocês, muito gente, porque é igual eu falei, é isso que nos move a é estar aqui, né? é isso que nos impulsiona a acordar todos os dias de manhã, preparar, convidar, né? estar aqui com vocês, fazendo esse trabalho lindo, apesar que a plataforma às vezes tenta puxar o tapete debaixo do nosso pé, mas a gente sente, ei, hey, fica firme, mais um pouquinho, mais um pouquinho, Eu, tá bom, mais um pouquinho. É, é. Mas olha, e estamos sempre em transformação, sempre em metamorfose, né? O canal é. quando começou... A partir de então, eu fui passando a metamorfose no modo de falar, no modo de expressar, porque quando eu paro hoje para ver as, as primeiras mensagens, eu, nossa, mãe do céu, se eu pudesse, eu apagava e fazia tudo de novo, né? Mas não dá, gente, são muitas, então eu sei que está com a voz mais devagar, está com a voz. Algumas eu estava até quase ali, porque quando estava fazendo a narração, era assim, era uma coisa, tinha que ser aqueles não meu, mas era o que eu sentia, sabe? Não era meu fazer aquela voz é, é, melancólica às vezes, ou cheia de doçura, né? Mas com o tempo eles foram trabalhando comigo, e estão trabalhando até hoje para que isso se transforme, porque eu falei, gente. É, é assim que sai, não é, não é extra meu, né? Mas ok. Isso tudo é para dizer que nós estamos sempre em metamorfose, tá? E, então o canal tá aqui para poder atender a todo mundo. Aqui tem espaço para todo mundo. O pessoal precisa se permitir, né? Se permitir. Então, entre em contato com a Kiara, entre em contato com o Mateus, permitam-se também, façam aquilo que você sente no seu coração, invista em você. Quanto vale a sua saúde espiritual, emocional ou física? Né? Às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas o que eles recebem, o dom que eles recebem é, é assim. Ah, sim, Claro. Mas o médico também ele tem o dom dele de ser médico. O advogado também ele tem o dom dele de ser advogado. E nós temos o nosso dom também, né? Que é estar aqui canalizando, trazendo as instruções. E nós também vivemos no planeta Terra, onde tudo é movido. Nós sabemos como, não preciso dizer. né? Nós também precisamos comer, nós precisamos dos nossos cuidados. Então, gente... Caiba você se permitir e entrar para essa grande egrégora de luz, tá bom? Vamos fazer tudo fluir. Eu posso, eu sou Deus em ação, não é? Maravilhoso, eu só quero fazer um comentáriozinho bem rapidinho, por favor. Por favor. Eu só queria dizer, Gleide, que não é para rasgar seda, é porque eu te amo. Eu recebi muita gente que me disse que amava ouvir as canalizações a partir da tua voz, porque ela acalmava. Então, assim, talvez... Algum... Tu também, né, Matheus? Sim. Então, assim, Ué, é... eu, sou... eu, eu sei sou... que tem gente que talvez disse, ah, não, mas a, a tua voz estava... Eu não sei, eu não acho isso, eu adoro, sabe? O meu marido também, uh, porque a voz da pessoa a entonação, se ela é mais calma, se ela traz uma, uma calma, isso é importante, principalmente no caso de canalizações, uhum. porque as canalizações, elas trazem códigos de luz. Então, muitas pessoas uh, me disseram isso, estou trazendo aqui o que eu ouvi de outras pessoas. Então, meu amor, parabéns, é muito lindo o teu trabalho e não muda nada, não. Ô, gente, obrigada, obrigada, obrigada. Olha, nunca pensei, porque eu acabei sendo convidada lá no Brasil para participar de um musical é, falando de amor na cidade, é, em Brasília, no estado de Brasília. É isso? É. Estado de Brasília, falei certo? Sim. Hum. Uhum, okay. uhum. Então, eu gravei tudo direitinho e no dia da apresentação eu não pude ir para o Brasil, eles me convidaram gente para ir para o Brasil e tal, tudo bonitinho, arranjado por eles, mas por causa do, da vacina né, que eu não tomei, então eu não pude ir. Mas isso para mim, uau, e agora eles estão vindo para fazer uma turnê, Pensam assim, fazer uma turnê aqui na Europa, e aí eu vou poder estar presente. É. Lindo. <risos> Lindo, parabéns, é. meu anjo, parabéns. O universo bem. conspirando ao nosso favor, né, gente? Quando é o momento, momento, é o é. momento. É. Olha, gratidão, meus amores, gratidão. E a gratidão. casa é vossa, voltem sempre que sentir no coração, podem voltar. Fala comigo, Gleide. nós precisamos fazer uma live, vamos falar sobre isso e isso. A gente separa logo, convido o pessoal de casa para poder estar aqui também, emanando junto com a gente toda essa energia de amor, não é? E o pessoal de casa, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, compartilha, tá? E nós vamos ficando por aqui, e como eu sempre digo, gratidão